A campanha Abril Verde tem o objetivo de alertar para a importância da saúde e segurança no trabalho. Hoje o tema da nossa conversa é sobre conscientizar dos perigos e destacar as formas de prevenção de acidentes no trabalho. Por isso, o TRT Entrevista fala com a gestora do programa Trabalho Seguro do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, a juíza Michele Saliba. Doutora Michele, seja bem-vinda à TRT-FM. Eu agradeço a oportunidade de difundir as normas de segurança e saúde do trabalho por meio desses canais que o TRT oportuniza. A gente já até pode ter ouvido a frase, acidentes acontecem. Mas é isso mesmo? Como fica no local de trabalho? Fala pra gente o que é acidente de trabalho e como essa questão deve ser encarada tanto pelo trabalhador como pelo empregador, o patrão. Acidentes do trabalho são os eventos que ocorrem no exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, como visto do conceito legal, acidentes do trabalho podem ser fatais, podem causar a morte ou perda total da capacidade para o trabalho. No atual cenário da evolução da sociedade, é inadmissível que um trabalhador vá trabalhar e não volte porque foi vítima de acidente fatal, ou que volte mutilado para sua residência porque foi vítima de um acidente grave do trabalho. No momento, a palavra da vez é a prevenção. A prevenção é o ideal a ser perseguido por todos os envolvidos no ambiente de trabalho. Ela envolve uma ação coordenada de todas as áreas de uma empresa, seja a área de gestão, seja a área de previsão, empenho, com foco a avaliar os riscos e implementar ações de segurança. Um dos motivos da, das causas do acidente de trabalho é a falta de EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual. Mas existem outros, outros motivos, outras causas também, doutora. Quais são elas? Quando as medidas gerais de proteção ao trabalho não oferecem garantias contra a ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais, o empregador deve oferecer equipamentos de proteção individual e oferecer de forma gratuita. Esses equipamentos eles devem ser adequados ao risco e estar em perfeito estado de funcionamento e conservação. A falta de oferecimento de EPI é uma das grandes causas de ocorrência de acidentes do trabalho e doença ocupacional. Ao lado dessa, podemos citar a falta de capacitação para o exercício da atividade laborativa, o não oferecimento de ferramentas adequadas ao desempenho de atividades profissionais, e também a falta de cautela do empregado, o exercício apressado das atividades funcionais, a avaliação inadequada de riscos, dentre outras hipóteses cotidianas no exercício da atividade funcional. O TRT Entrevista fala com a gestora do programa Trabalho Seguro do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, a juíza Michele Saliba. Doutora, explica para a gente também o que são doenças ocupacionais e profissionais, e por que elas também são consideradas acidentes de trabalho. As doenças ocupacionais é um gênero da qual decorrem duas espécies, a doença profissional e a doença do trabalho. Doença profissional, é, por conceituação legal, é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício peculiar de determinada atividade e que esteja relacionada em lista elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Um exemplo, quando um digitador exerce por longos períodos o seu ofício de digitar, inevitavelmente ele irá adquirir a Ler-Dort uh, em decorrência do próprio exercício daquela atividade. Já as doenças do trabalho são aquelas desencadeadas ou adquiridas pelas condições especiais em que o serviço é prestado e com ele se relacione diretamente. Por exemplo, uh, exercício do trabalho em posições inadequadas, posições forçadas, que force a coluna, o braço, a perna, ou exercício do trabalho realizando gestos não ergonômicos, ou a submissão do trabalho sem os EPIs necessários àquela atividade. Um exemplo será... No caso do empregado submetido a altos ruídos, a um ambiente altamente sonoro sem a utilização de EPI, o que pode ocasionar a perda auditiva e a surdez. Ou seja, essa doença ela não foi produzida porque ele desempenhou uma determinada atividade, mas porque ele desempenhou a atividade sem o EPI adequado para aquela função. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso tem o programa Trabalho Seguro e estamos no Abril Verde mês que temos a campanha para a saúde e segurança do trabalho. Qual é a mensagem que a senhora gostaria de deixar para todos que estão nos escutando? A campanha Abril Verde, ela tem o condão de difundir a conscientização da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, enaltecendo a segurança e a saúde do trabalho. O mês de abril foi escolhido porque no dia 28 de abril se comemora o Dia Mundial da Saúde e Segurança do Trabalho e o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças Ocupacionais. Que nesse Abril Verde possamos difundir e disseminar uma cultura nacional de segurança ocupacional. E essa cultura nacional somente será alcançada quando o ambiente do trabalho seguro e saudável seja respeitado em todos os níveis, que governo, empregado e empregador participem ativamente das políticas de segurança por meio de um sistema de direitos e responsabilidades bem definidos, em que a prevenção seja a maior prioridade e não a reparação. No TRT Entrevista, falamos com a gestora do programa Trabalho Seguro do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, a juíza Michele Saliba. Doutora Michele, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço e fico à disposição para outras explicações. Eu sou Vinícius Antônio e foi um prazer estar na sua companhia aqui no TRT Entrevista. Nós aguardamos a sua companhia no nosso próximo encontro.